Salve, salve, galerinha do tudo, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar disponibilizando uma shortlist, galera Pra vocês aí Uma shortlist que eu criei aí de 55 nomes de jogadores Tanto pro seu modo de carreira na, na, na série A, B e C, né? Como não tem o um mundial Up ainda para as três divisões que vem ainda no jogo, tá? Eu vou estar disponibilizando esse arquivinho aqui pra vocês, galera, ó Vou estar tá disponibilizando esse arquivinho para vocês aqui, ó. Que eu criei. Jogadores livres, né? Para BR, tá? Vocês vão estar tá carregando. Como vocês podem estar tá vendo aqui, vão ter vários jogadores: é, o Adriano, o, o Marcelo Goiano, é, o Everton. Vários jogadores aqui, tantos para várias divisões, de várias idades, tá? Tem jogadores. Tem goleiro, tem zagueiro, tem volante, atacante. Vários jogadores aí. Tem Paulo Vitor, tem o Dedé, né? Léo Senna aí, ó. Vários jogadores mesmo. Eu criei uma, uma. Um shortlist aí. Bem interessante aí. Tem 55 jogadores, tá? É, eu vou estar disponibilizando um arquivo pra vocês lá nos, nos comentários. Vou deixar fixado pra vocês. Pra vocês estarem estarem fazendo o download beleza Eu vou estar disponibilizando aí para vocês e para quem não sabe como colocar uma shortlist é simples galera vou estar ensinando aqui vocês vocês vão entrar no é, documento sport interact né vai no seu futebol manager eu vou voltar aqui para vocês dando uma olhada vocês vão vir aqui é, nos documentos né futebol é, sport interact bom, Manager 2023. Se vocês não tiverem uma pasta escrita em Shortlist, vocês criam uma pasta chamada Shortlist, beleza? E vocês vão apenas fazer o download do arquivo, copiar e colar aqui na na pasta Shortlist, beleza? Rápido, fácil e prático aí. Vocês vão vir, estar tá vindo aqui no jogo, vão estar tá carregar lista de preferência vai estar tá aparecendo lá a shortlist, list, vocês vão colocar lista de e apertar carregar e vai aparecer aqui os 55 jogadores livres. Galera, é muito da hora, tá muito legal. Temos o Sassá aqui, como vocês podem ver, bem bacana aí. Para os jogadores, o Dedé aí, ó. Para os jogadores que vocês podem estar tá aproveitando. E entre outros aí, são jogadores jovens, é, veterano, né? O Valdivia aqui, ó. Tá aqui o Valdívia, que dá pra aproveitar ele aí em alguns times aí da Série A, ou da Série C, Série B, por aí. Até da Série A mesmo, dependendo do, do clube que você for jogar. Beleza, galera? Esse aí foi mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado do... da lista de jogadores livres aí. Beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Falou e fui! E deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, galera. Falou!